Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos falar sobre cabelo, auto e um pouquinho mais de outras coisas Que vão descobrir se assistirem o vídeo Então, eu quando decidi ficar natural, eu pensei que o meu cabelo seria encaracolado. E muita gente pensa isso também, porque o que nós estamos a ver na internet E o que está sempre na boca das pessoas é cabelo encaracolado, cabelo cre crespo não Cabelo cacheado mas não é essa a realidade. Especialmente em Angola, nós normalmente temos o cabelo mais para o 4C, 4B. Então para mim foi um pouquinho difícil saber como lidar com o cabelo. Especialmente quando eu procurava na internet cabelo 4C ou 4B, apareciam meninas com cachos. Não caixas tão grandes, mas cachos mais pequenos e diziam que tinham cabelo 4B, 4C e quando faziam penteados ou molhavam o cabelo, o cabelo ficava encaracolado e eu ficava do tipo E meu cabelo não faz isso, porquê? E aí é que no início eu não estava a gostar mais do meu cabelo, pensava em desfrizar ou, ou passava um bom tempo só a usar tranças que depois chegou a danificar meu cabelo, porque eu não tratava do cabelo, porque eu pensava do tipo, meu cabelo não é cacheado, eu não vou usar meu cabelo quando estiver assim fora das tranças, então por que cuidar, que foi um grande erro. Eu estou a fazer esse vídeo mais para as meninas que têm o um cabelo 4B, 4C, cabelo que não tem cachos, cabelo que tem poucos cachos, porque Estaria a mentir aqui se eu dissesse que o meu cabelo não tem um pouquinho de definição em algumas partes. O meu cabelo com o tempo começou a mudar, porque quando eu não cuidava do, do meu cabelo ele era muito, muito, muito crespo. Aí comecei a fazer as hidratações, comecei a ter mais cuidado com o meu cabelo e ele começou a receber essa hidratação e esses, e esses cuidados e começou a mudar. Então praticamente na minha cabeça essa parte da frente é um pouquinho mais aberto, né? Os cabelos que ficam aqui à frente. Se eu tiver uma foto, vou deixar aqui. Mas eu não sei se tem uma foto. Aqui do lado é um pouquinho mais crespo e os e os caracóis são definidos. Aqui no meio ele é um pouquinho mais aberto e atrás ele é mais liso mesmo. Os caracóis são grandes, mas quando secam ficam assim, como se tivessem. E além disso, o peso do cabelo também influencia. Muito. Fiquei muito triste porque eu já estava aceitar o meu cabelo 4C, já estava a aceitar o meu cabelo muito, muito crespo, já estava a gostar, já estava a amar o meu cabelo assim. E levou um pouquinho de tempo para chegar a esse nível de não querer caracóis, porque com um bom tempo eu também queria caracóis, eu queria ter aqueles cachos grandes. Bom, então, já estava a esquecer essa ideia de ter o cabelo cacheado, e depois o meu cabelo começa a mudar e começa a ficar mesmo cacheado em algumas partes. Foi. Ainda é uma luta constante porque tenho que me aceitar de novo. Algo que é difícil. Não vou mentir que é fácil, porque é difícil. E muita gente me diz: Ah, oh, não, Taya, teu cabelo está a mudar, está a ficar mais bonito. Não, não, não. não. Eu não gosto que me diz que meu cabelo está a ficar mais bonito, porque meu cabelo já era bonito. Já era bonito no seu crespo. E se derem conta, eu raramente faço fitagem. Às vezes faço fitagem para ver como é que meu cabelo mudou. Mas agora, andar com fitagem, nada. É algo muito raro, porque eu gosto de ver meu cabelo todo para cima, todo assim grande. Algo muito importante nessa fase de aceitação é, é filtrar as coisas que te deixam triste, que te deixam desconfortáveis, que te deixam a questionar o teu cabelo, a tua pele, o teu jeito de ser. Então, nós estamos numa fase muito digital e eu uso o Instagram, eu uso o Twitter, eu uso o Facebook, eu uso... YouTube, então o que eu faço é eu tiro pessoas que me deixam tristes, quem abre o meu Instagram hoje provavelmente vai encontrar uma menina cheia de melanina, assim no meu timeline, ou alguém com cabelo 4B, 4C, cabelo muito crespo, ou provavelmente vai encontrar roupas que eu gosto. Eu tento sempre filtrar o que eu vejo, porque é muito importante, porque nós quando estávamos a crescer, eu digo é o pessoas da minha idade, eu tenho 20 anos nós não vimos tanto as mulheres como eu com as minhas feições, né, cabelo crespo, pele escura, nariz também não, meu nariz não é pequeno, meus lábios não são pequenos também a serem representadas assim na internet, na televisão e mesmo na, nas publicidades. então hoje eu tento sempre, eu tento sempre deixar as minhas redes sociais de uma forma, vou abrir, vou sempre ver alguém que é parecido comigo e assim eu consigo me inspirar e tentar encontrar formas de como enaltecer a minha pele e meu cabelo e como ajudar as outras meninas que passam pela mesma coisa e não sabem como lidar com isso. Porque eu como já sei, posso transmitir às outras pessoas. Vou mostrar aqui o meu Instagram, vou desbloquear o telefone agora, vou para o Instagram. Então tá aqui o meu Instagram. Abri agora, espera, Belly Instagram, essa Daniela, agora vamos descer outra negra, de pele escura, mais outra negra, essa câmera está deixa um pouquinho mais clara, mas sim. Outra negra, algumas pessoas pensam que é muito estúpido ou muito infantil deixar de seguir alguém porque tu não te sentes bem, mas é muito importante deixar de seguir pessoas que não te fazem sentir bem. Porque no fim do dia, tu tens que cuidar de ti E se não queres deixar de seguir no Twitter e no Instagram Tem uma opção onde tu podes ver menos a pessoa No seu timeline ou no seu Instagram Que eles só vão aparecer se tu fores lá lhe procurar Uma coisa que pouca gente fala sobre a, o processo de autoaceitação É sobre como nós temos que mudar o nosso vocabulário Um exemplo Muita gente chega e me diz Taya, tu és uma negra diferente. Taya, tu és uma preta linda. Taya, tu és uma negra linda. Mas se formos a ver uma senhora branca, né? Nunca vamos chamar uma branca linda. Nunca vamos chamar uma branca diferente. Simplesmente vão dizer que ela é linda, que ela é diferente. Quando estiveres a falar de ti ou de uma negra, é muito importante dizer sempre eu sou bonita, eu sou linda. Aquela moça é linda e não dizer que é preta linda. Nós temos que evitar esses elogios condicionados. Por que ter que trazer a minha cor, a minha raça para dizer que eu sou linda? Por que, é que não chegas e me chamas só de linda, de bonita, de maravilhosa? Por que é que tens que dizer sempre a minha raça? Estão a ver? São essas coisas pequenas que nós temos que mudar em nós e mudar em pessoas que ficam à nossa volta, pessoas que querem o nosso bem. É muito horrível sentir que tu não és bonita porque teu cabelo é muito crespo ou a tua pele é escura. Não esqueçam de deixar um like, subscrever e comentar. Até o próximo vídeo. Bye!